as várias espécies de seres vivos que habitam o planeta Terra, uma se destaca. O ser humano. A humanidade transformou o mundo de acordo com suas necessidades. Mas o que permitiu que nossa espécie se impusesse dessa forma no planeta foi o cérebro humano. A máquina mais complexa do universo. A principal função do cérebro, assim como do sistema nervoso central, é processar informações de todas as naturezas, desde estímulos externos e a partir do processamento desse estímulo externo, o, o ser humano e, e os animais podem reagir a esses estímulos por meio de comportamentos. E quando nós falamos de comportamentos, estamos lidando com a atividade motora, né? Atividade de defesa, da fala, comportamentos sexuais, interações sociais. E, além disso, o cérebro também desempenha uma importante função de homeostase. Ou seja, o que é homeostase? É a função de manter o meio interno do corpo estável. Existe uma característica geral de funcionamento do cérebro em que Todas essas informações é, entram pelo, por algum órgão sensorial. Né? E existem é, transdutores de, de informações de estímulos físicos para estímulos elétricos. Todo esse processo. E, e, e, via de regra, essas informações passam por uma estrutura chamada tálamo. E, a partir do tálamo, existe um relé que envia informações para o córtex. E, a partir daí, a informação é processada codificada e transmitida para outras regiões do cérebro. O neurônio é, é a célula, o principal elemento de processamento de informação do sistema nervoso central. Os neurônios transmitem informações por meio de impulsos nervosos, potencial de ação. Esse, esse potencial de ação precisa ser transmitido para o neurônio que vem logo após ele. Ou seja, o contato entre o neurônio, o primeiro neurônio e o segundo neurônio é feito por meio de uma estrutura denominada sinapse. São é estrutura de contato que existe é, através de uma da membrana celular. É, e existem basicamente dois tipos de sinapses, os sinapses químicos e os sinapses elétricos. Basicamente o que nós. É, temos de evidência em neurociência é que se existe uma via que controla seu movimento muscular e aquela via é ativada repetidas vezes, a força sináptica, a sinapse que conecta aqueles neurônios envolvidos com aquele processamento de informação são reforçados. E aquelas outras vias que não são importantes elas são é, abafadas. Então, existe um processo seletivo de vias sinápticas. É, ou melhor, da rede envolvida na, no, no comportamento, é, é que leva ao aprendizado. Esse processo de aprendizado ocorre também em reabilitação. Então, a pessoa é, tem algum déficit motor decorrente de uma lesão cerebral, é, uma determinada área cerebral, e aquela função pode ser é, substituída por uma outra área cerebral. Desvendar esse código neural pode ser o ponto de partida para que possamos construir dispositivos mais inteligentes e, ao mesmo tempo, tornar a comunicação entre homens e máquina um processo mais natural e eficiente. É com base nisso que a ciência vem desenvolvendo novas tecnologias. Se tudo der certo, será uma revolução na forma como vemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Hoje existem eh, tecnologias capazes de detectar esses sinais elétricos de neurônios individuais. E tecnologias que permitem registrar centenas e, e, e logo, logo, logo, nós vamos poder registrar milhares de neurônios simultaneamente. E com a tecnologia eh, computacional eh, poderemos eh, reconhecer as atividades neuronais individuais em tempo real. Ou seja, nós seremos capazes, ou já somos capazes, é, de decodificar as informações geradas pelos neurônios diretamente e usar essa informação para comandar é, robôs ou comandar computadores. Existem... Uh, uh, um interesse muito grande da ciência e da tecnologia nessa área, porque a interface cérebro-máquina ou cérebro-computador tem é, uma aplicação específica para pessoas que sofreram paralisia cerebral e, portanto, é, poderia recuperar a autonomia dessas pessoas em realizar tarefas do cotidiano, mas também tem interesses é, na área de entretenimento. Não existem, hoje, equipamentos, jogos, que usam esses recursos para criar diversão, criar uma nova maneira de interação da pessoa com esses jogos e com os sistemas computacionais. Eu acho que é importante ressaltar dois aspectos distintos de interface cérebro-máquina e interface cérebro-computador. Quando nós dizemos interface cérebro-computador, nós estamos basicamente dizendo é interface que se cria a partir do uso de sinais elétricos é, registrado no escalpo. é O registro de escalpo é o, é, são sinais de eletroencefalografia. E os sinais de encefalografia é uma medida. A, vamos dizer assim, entre aspas, grosseira da atividade cerebral, porque você, na realidade, está registrando a atividade do cérebro é, através de uma camada de crânio e couro cabeludo. Então, existe uma perda de informação da, do que vem do cérebro até o eletroencefalograma. Quando nós falamos em interface cérebro-máquina, é, nós estamos falando de uma outra categoria, né? talvez pareça exatamente a mesma coisa, mas... É, é, um, é, um, é uma área que envolve é, registro de atividade neuronal diretamente é, no próprio cérebro. Ou seja, para isso, é ao contrário da tecnologia da eletroencefalografia, que é não invasiva, é, requer-se, na realidade, uma tecnologia invasiva. Essa informação pode ser usada e convertida para um comando para ativar braço de um robô. E, e estudos uh, liderados pelo laboratório do professor uh, Miguel Nicoleles têm demonstrado que essas informações podem ser usadas em tempo real. Quando eu digo tempo real, é que é registrado, analisado e convertido imediatamente para comandos que, que controlam braços robóticos, por exemplo. Ele comprova uh, que é viável extrair informações do cérebro. E, e talvez uh, seja viável uh, lermos os pensamentos, eventualmente, no futuro. Né? Se nós pudermos registrar um suficientemente grande número de neurônios e, e pudermos decodificar de, de fato como os pensamentos ocorrem, talvez seja possível né? ter esse tão sonhado interface cérebro-marca interface cérebro-cérebro, né? vamos dizer assim. É, talvez é, para a comunicação não seja mais necessário o é, uso de, da linguagem, né? você pode comunicar-se diretamente é, transmitindo a informação é, da ativação neural de uma pessoa para outra. Né? Obviamente é, é um sonho, eu acho que é um, ainda é um sonho distante, porque é, ainda eu acho que nós conhecemos muito pouco do, do funcionamento é, do, do cérebro principalmente do cérebro humano, eu acho que nós estamos ainda engatinhando. O fato é que o sonho de quebrar barreiras e estabelecer novos paradigmas para a existência humana continua sendo uma aposta a se pagar. Desde que aprendemos a criar as primeiras ferramentas, iniciamos também a saga de ampliar as fronteiras de nossos limites. Porque a cada nova ferramenta elaborada, também concebemos uma nova extensão do nosso próprio corpo. E quem sabe, no futuro, do nosso próprio eu.